Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Metabolismo Lento. Se você tem mais de 40 anos, provavelmente você está certo. Como eu já falei na semana passada, uma das causas da dificuldade de emagrecer e facilidade de ganhar peso depois dos 40 anos é o metabolismo lento. Então vamos falar sobre mais sobre ele hoje e como formas também de acelerar o seu metabolismo. Primeiro eu quero deixar aqui alguns sinais de metabolismo lento. Sente muito sono durante o dia. Você já acorda cansado. Falta energia para fazer qualquer Sente um baita desejo por açúcar. Percebe que está engordando mesmo comendo pouco. Metabolismo é o processo interno onde o teu corpo consome energia para se manter vivo. Para manter os órgãos ativos, o coração batendo, o cérebro funcionando, se movimentando. Tudo isso é o seu metabolismo. Porém, há diferentes consumos do metabolismo de uma pessoa para outra. Tem pessoas que consomem mais calorias em repouso, os dois fazendo a mesma coisa. Tem pessoas que consomem mais calorias e tem pessoas que consomem menos. Essas pessoas que consomem mais calorias mesmo parado, fazendo nada ou a mesma atividade, se chamam pessoas de metabolismo acelerado. Enquanto pessoas que fazem a mesma coisa e quase não consomem calorias ou tem um metabolismo mais econômico são pessoas de metabolismo lento, que eu gosto de chamar também de metabolismo preguiçoso. Porém, essa taxa de metabolismo, ela não é fixa. Com o passar dos anos e com o passar do que você faz durante dessa vida o teu metabolismo se torna mais acelerado ou mais lento e é isso que eu quero falar aqui pra você hoje o que faz quando você tem mais de 40 anos que deixa seu metabolismo mais lento e o que você pode fazer para deixá-lo mais acelerado então eu quero trazer aqui algumas coisas bem básicas primeiro como um a quantidade de água que você toma influencia Enquanto o seu metabolismo gasta de energia Pessoas que tomam pouca água, o metabolismo tende a se tornar mais lento Porque a água deixa o, o teu organismo, o teu meio equilibrado Tornando o teu meio equilibrado, teu metabolismo funciona normal Ele funciona normal, ele chega a gastar mais calorias mesmo com você parado Inclusive eu já trouxe aqui pra coluna, pro blog Informações onde a água é um excelente termogênico natural. Ela chega a acelerar o seu metabolismo. Então se você quer acelerar seu metabolismo, tome uma boa quantidade de água diária. O indicado pelos órgãos de saúde é de 30 a 35 ml de água por quilograma de peso. 2. A quantidade de comida que você come. Isso parece meio Contraditório, mas eu tenho que te explicar melhor. Pessoas que comem menos, têm uma dieta excessivamente restritiva, elas tendem a ter um metabolismo mais lento, o que começa a fazer uma compensação. Isso é uma forma do corpo se equilibrar para ele se manter. É se manter vivo, então isso se chama termogênese adaptativa. Então quanto menos você come, mais energia seu corpo economiza. Então se você quer tornar seu corpo, seu organismo, seu metabolismo mais ativo, você precisa ter um consumo de energia ideal, um consumo calórico, um consumo de comida ideal. Porque com isso, o teu corpo consegue equilibrar que ele está saudável e com o metabolismo acelerado. E assim você emagrecendo. Se você quer emagrecer, não basta parar de comer. Você tem que equilibrar a sua dieta. Tem um déficit calórico negativo, porém esse déficit calórico negativo tem que ser equilibrado. Principalmente com exercício físico. Senão, teu metabolismo vai compensar e dessa forma você vai comer pouco e vai continuar engordando. 3. Descanso. Horas de sono. Pessoas que dormem pouco tem o seu metabolismo afetado e fica com o metabolismo mais lento. Estudos que eu já apresentei aqui anteriormente para vocês estimam que pessoas que dormem menos de 6 horas por dia têm uma maior chance de ganhar gordura e se tornar obeso. Isso porque quando você dorme pouco, não descansa bem, o seu metabolismo, o seu organismo também fica desequilibrado. E o que acontece? Aumenta o cortisol no teu corpo, que é um hormônio que afeta diretamente o seu metabolismo, tornando ele mais lento. Também começa a interferir em hormônios como a grelina e a leptina, que são é hormônios da fome e da saciedade, onde você se dorme menos, sente mais fome. Então compensa duas vezes, metabolismo lento e mais fome e isso ajuda a engordar. Então se você quer ter o seu metabolismo mais acelerado, quer emagrecer depois dos 40 anos, você tem que dormir bem. Dormir bem significa dormir e descansar no mínimo 6 horas por dia. 4. Exercício físico. Exercício físico, principalmente de alta intensidade, estimulam o seu corpo a se tornar mais ativo, eles estimulam o seu corpo a consumir mais gordura depois do exercício e eles afetam o seu metabolismo, tornando o seu metabolismo mais acelerado. Naturalmente, essa é a forma mais eficaz de acelerar o seu metabolismo e emagrecer. Concluindo, e se você tem 40 anos ou mais e quer emagrecer, não basta só comer pouco, fazer dieta para vai emagrecer. Muita gente vem falar comigo e fala Ai professor, eu tenho comido pouco e feito dieta e não estou emagrecendo. É que eu tenho mais do que. Sim, porque não é mais a mesma coisa, não basta. Você tem que ir direto aonde você precisa fazer a cura disso. Acertar onde está desequilibrado. Não é só restrição calórica, você precisa ativar o seu metabolismo através do exercício físico, de uma alimentação equilibrada com déficit calórico negativo, também tomar bastante água e descansar bem. Só dessa forma você vai equilibrar de maneira eficiente para poder emagrecer depois dos 40 anos. Se você tem qualquer dúvida de como emagrecer depois dos 40 anos, me acompanha lá no Instagram, lá eu trago material para te ajudar nesse processo. Fechado? Te aguardo lá. Um abraço, tchau, tchau!